também é para pegar ok isso também está está bom o leitinho não vai ter que achar aqui a tua ok bom dia resolvi levar o limão fazer um chá com este limão um, eu antes eu fiz um live no meu Instagram a falar sobre o limão que eu comprei e eu não tinha lavado e por para não fazer o chá que o chá fazia pior a garganta depois recebi mensagens a dizer faz o chá o chá faz sempre bem portanto, eu vou fazer porque porcaria do chá não é para fazer bem ao mal, é como apetece um chá de limão, como é? e as unhas já sei algumas disseram que estavam sujas, mas não estão mal uma não nela, Marte nela. Estes dois anos, apanharam um o Solino. Onde há sol é para onde eles vão. Milinhas, estou me só quero atenção, está bem? Milinhas, conta a sua mamãe como é ser um cãozinho tão fofo, meu amor. E a Benu também, é muito... Ela é muito ciumenta, está Benu. Eles são muito diferentes um do outro. Não dá para perceber. Olha a calmaria deste cão. Bem, antes eu tenho ainda este álcool aqui. Uh, mas para desinfetar o limão, não vou usar o álcool e vou usar este desinfetante que eu encontrei cá em casa, que eu ainda não lembrava que eu tinha. Quer dizer, lembrava-me, mas não, não me lembro que isto daria para limpar fruta e assim. Então, este é um desinfetante da Chico, é gigante. Uh, que diz que dá para frutas, chupetas, portanto, é mesmo um desinfetante para várias coisas. Portanto, eu vou usar isto. Obrigada, Chico. Muito obrigada por estarem presentes neste momento. Bom dia! Sim. Não tenhas medo? Ah, não te faz mal. Ela ah, ficou triste. Ela ah, só queria beij... uma festinha da madalena Agora. Não, a bola agora não. Mas se perguntasse à Benny ela vai buscar. Pergunta à Benny. Agora? Não. Onde está? Ela ah, agora quer apanhar sol A Madalena quer um suminho, é Quer é suminho? Sol. É o é sol É o sol É a <risos> Madalena Doida Milinhas <Linhas>. Milinhas <risos> ao pé da Benny e da Bill Ou só ao pé da Benny A Benny é um bocado mais arisca nunca tenho paciência para A Madalena então a Madalena está a criar uma nova relação com ela. É só uma vestinha, Benny. Linda. Devagarinho, Madalena. Ok? Que ela não gosta muito. Tem que ser devagarinho. Ok? A Benny é muito desconfiada. Linda. Vejo, Benny. É amiga. É que a Madalena já fez muitas maldades à Benny. Então a Benny passou a não gostar. Não se faz maldades à Benny, a Beni não gosta e fica muito triste. É que ela faz tudo ao oh, ele, Não é, Benny? Não é, princesa? A Beni fica triste, mas ela é muito meiguinha, Isso. Tens que aceitar as vestinhas de Madalena umas torradinhas com manteiga entretanto, quero as compras de Continental Online que encomendo sempre peixe para congelar e depois um, encomendei um geladinho de cartão de e senti que não veio o atum que eu encomendei, nem veio uh, carne só veio esta coisa de carne mas o resto tudo normal só veio uma, esta aqui de estrogonofe, mas pronto tranquilo, e agora vou o aproveitar para limpar o frigorífico arrumar as compras e isto Bom, comprei muito alface porque eu habitualmente eu como muito alface é uma matinha que a Helena adora vou é deixar Eu <laughs> vou Pode ter baixo. Uhum. Vou colocar o colho Vou sopar sempre os legumes aqui dentro. Com estas caixas da sopa. Uhum. Para dividir sabem refeção entre os de sopa. Pronto, eu aproveito para assim. right. pronto Já com as minhas compras. se muito na comida de ovos e não vieram. Acho que eu tenho um ovo lá atrás. Já arrumei é de iogurtes, matinhos, é fruta. Aqui nas gavetas, cujas cenouras. Aqui as minhas saladinhas e a cebola. Não me mas... acham. Podes fechar a gaveta? Boa, muito obrigada. E pronto. Bem, sacos dobrados, louça levada Outra da máquina, acho que sei que eu levo sempre à mão, sempre as duas coisas. Uhum. Madalena vestida e de furada trocada, mostra dar uma voltinha, mostra o teu look do dia, amor. Temos então uns sapatinhos da Pizamonas, este fofo, muito querido, da... De... nota, eu acho. Dá uma voltinha, ai que linda! Uau! A Madalena está gira. Não. Não? Então. Este casaco dos pompons é da Patachô, a camisa é da Chico. Gordo, deixaste aqui a mel. Este carrinho é da Tac Babies. Doidinha? Bem, vou arrumar os sacos. E saiu agora. Onde foi o pai? Onde foi o pai, Madalena? Bem, entretanto, a Madalena já almoçou. Eu vim me vestir. Precisa uma coisa confortável, estas calças são da Levis, são as ribcages, são muito giras. esta aqui em também, agora estou com o look todo da Levis, mas pronto. Estou hum, assim, agora vou-me maquilhar. Pronto, isto tudo, eu tive-me a arranjar porque vou sair com o Gui, vamos ali até a nossa varanda e... e pronto, não é, baby? Pronto. Mas queria-me maquilhar primeiro. Mas aquilo aqui depois da banana. Pronto. Isso malta. Estamos aqui com vocês. Eu vou aproveitar para, antes que a Madalena na acorde, editar. Vocês não estão a perceber, é verdade. Eu tenho uma entrega de mais um móvel aqui para o meu closet. Aqui. E está agendado para dia 19 de março. Não sei o que passa é na minha vida. Se desde que eu nunca montar um móvel. Que sadio. Não sei. Mas. Tenho que resolver isto o mais rápido possível. Pronto, vamos ver o que é que eu vou dar. Agora eu vou até à varanda já volto a contactar-te. Antes de não sei se cheguei querem mostrar as bolachas que eu fiz. Juro, isto tem este aspecto, mas isto está muito bom. É tipo uma bolacha gigante, mal cozida. Está muito, muito bom. Pois é. a próxima eu faço o mesmo conforme de bolachas. Para a próxima, tenho que encomendar mais chocolate. Bem, antes de fiz um live com a moço. Um, acho que vocês gostaram, estava muita gente lá no live, foi divertido, viu? esta maquilhagem simples Acho que ficou gira E pronto, agora eu Gui esteve a fazer sopa, teve a fazer comidinha para nós A Helena agora está aqui sentadinha, que ela entretanto acordou da cesta E pronto, foi esta maquilhagem muito básica, mas gira um, Então agora vou ver se edito o meu vlog e hum, é isto malta, o que é que, é que ela mais a fazer? Não sei, talvez vá arranjar as unhas dos pés, não faço ideia. isto. Bem, estivemos aqui a roer o primeiro banho da Madalena. Ela achou -me mesmo engraçada, ela só dizia que não, não, não é, não é que não era ela. Mas era ela, muito fofa. Vou deixar aqui nos cartões os vídeos de quando ela era mais pequenina. Muito querida. Saudades. Não, prefiro gosto mais agora, é mais direita agora. Um, mas pronto, estamos agora jantar. Estamos a esticar a corda ao máximo, tipo, só nove e meia, ver se é amanhã acorda um bocadinho mais tarde. E pronto, vamos jantar agora, que o Gui preparou o jantar e isso tudo. Vem-te arrumar aqui a sala, fica sempre tudo caótico, quando dona Mava pus estas calças de pijama e pronto. É a minha Madalena? Não está cá? É a Madalena? Não está cá, a Madalena, Gui? Eu não sei nem que foi. Madalena! Está aqui! A Madalena está aqui! Vamos pôr o Babete! A maioria! A meia para os peijinhos não tirarem! Não pode tirar, hein? fica com frio! O Babete! Amanhã é, temos escola virtual. A mãe já dá um bocadinho, está bem? Uhum. A mãe dá. Pai! Sim. A mãe não. vai pôr no seu copinho oh, Que bom aspecto tem esta sopa. Deixa-me pôr aqui. Na sopa, ela gosta muito de pãozinho com sopa e pronto. Vamos mostrar o que é que o pai fez para o nosso jantar. Além da sopa, é muito grande. temos então Gui, queres explicar o que é? Aqui frango é ao assim, é manga, batata doce, alface e aqui, mas é frango com gengibre. E... Ah, um Muito frango, só, não, pronto, um frango, é frango qualquer. Para... E aqui? E é arroz. É arroz. É. Arroz com o quê? Acho que é arroz encarnado, integral. É isso. Ok. Bem malta, hoje foi mais um dia. Foi mais este bocadinho. Não sei como é que isto está a ficar honestamente. Hum, espero que este passe rápido. Espero que as pessoas tomem cada vez mais consciência daquilo que está a passar. E que se mantenham mais em casa para conseguirmos prevenir de tudo e para que não, que não acabemos com a mitália, não é muito mal portanto vou-me despedir amanhã mais um dia estou exausta, são 10 da noite foram agora as palmas de... em homenagem a todas as pessoas que estão a trabalhar nos hospitais por isso, não, até vou agora ver um filmezinho e tal e vou depois desmaquilhar e vou dormir Espero muito que tenham gostado deste logo Um grande beijinho e até amanhã